Pessoal, hoje eu quero conversar especificamente com quem participa dos meus grupos no WhatsApp e no Telegram. Caso você não participe de nenhum deles, então clique no link aqui na descrição do vídeo, participe, para você ficar por dentro de tudo que vem pela frente. Porque esse vídeo vai ser de apresentação do nosso novo evento Evolução do Design. De tempos em tempos fazemos então esse evento principal, né? Onde eu trago esse conteúdo bem mais direto, bem mais certeiro para vocês. Mas nos últimos meses, principalmente para quem está participando dos grupos, acompanhou uma série de lives com vários conteúdos onde eu tenho certeza que eu ajudei muito de vocês a se tornarem artistas mais confiantes, mais criativos, mais preparados para o mercado, outros até se distanciaram disso e já se tornaram grandes editores e manipuladores de imagens. Então, galera, se você quer se tornar um grande editor e manipulador de imagens, esse é o momento ideal para você estar participando. O nosso evento acontece nos dias 13, 14 e 15 de abril. Eu tô preparando um conteúdo bem completo, bem redondinho para vocês, eu acho que isso daí todo mundo já sabe. E no nosso desafio você vai concorrer a um prêmio master, onde eu já falo sobre ele em breve. Então, somente conteúdo já seria um grande. De brinde para vocês, mas eu acho legal também ter um prêmio, um desafio, para ter também uma certa competição no meio. Então vamos lá para as regras do nosso desafio. Eu já deixei no Telegram um link do Drive com vários assets diferentes. Você encontra lá de pessoas, de cenários, de partículas, overlays e etc. Calma que você não precisa utilizar todos os assets na sua arte, mas o importante, o objetivo mesmo, é você utilizar apenas um asset com esses que tem o nome de main, que seria então o principal. Todas as outras vão ficar mais ou menos como um banco de imagens para você escolher se quer utilizar na sua arte ou até mesmo você pode estar escolhendo outras imagens da internet, mas desde que sejam então somente de cenários ou então partículas, overlays é, fragmentos, etc a imagem pode ser construída no formato vertical ou horizontal, só tome cuidado para não ficar as dimensões muito grandes. Sobre o envio eu vou deixar um outro link do Drive para você estar enviando a sua arte finalizada e preste muita atenção porque você pode enviar até o dia 15 de abril, o nosso último dia de evento é muito importante que você esteja renomeando a sua arte colocando a roupa do seu Instagram no nome dela somente para te identificar mesmo, e você precisa você está postando a versão finalizada no feed ou nos stories do Instagram. Só lembre de deixar o seu perfil aberto e marcar o meu também. Pela primeira vez vai ser implementada uma forma justa de avaliação a partir de pontos. E esses pontos vão ser divididos nas categorias de originalidade, visual, realismo e composição. Vamos falar então sobre a nossa premiação. Na verdade, todo mundo que participar vai sair ganhando. Portanto, é muito importante realmente a sua participação, mas eu vou falar mais sobre isso durante o nosso evento. Porém, nós teremos também uma premiação única, uma bolsa de 100% para ser utilizada em qualquer um dos meus cursos. Então vai rolar aí um certo free pass né, para o vencedor escolher qual vai ser o melhor para sua carreira. E é isso galera, todas as informações foram ditas. Se você tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários desse vídeo, eu vou estar dando uma atenção de um por um. Porém, no mais, eu desejo boa sorte para todos. Com certeza também vou estar participando e a gente se encontra no dia 13 de abril durante o nosso evento Evolução do Design.